Olá, educadores! Bem-vindos à unidade número 5, Armazenando Informações. Esse é o tema 25, Direitos Autorais. É a unidade que eu mais gosto, né? até porque eu trabalho com isso, com tecnologia, já faz um bom tempo. E é a unidade que eu tenho mais afinidade. tá? Então, a unidade 5, Armazenando Informações, primeiramente eu vou trabalhar com uma questão um pouco delicada que não precisa perguntar para o aluno. Só solta a ideia na, na, na turma, né? Dá ideia na turma e, por favor, não entra nessa privacidade do aluno. Até comente com os alunos, né? Baixa filme pirata, né? É uma, é uma forma de infringir direitos autorais. É, TV, TV, IPTV em casa, que não seja credenciada, tipo Directive Go, não fazendo propaganda. Mas tem a GIGO TV também. Fora essas que eu não conheço outras. Tem a Claro também, se não me engano, a Claro está chegando agora. Fora essas. Qualquer uma daquelas que é baratinha de 15, 10 reais por mês, é errado, a gente sabe que é errado, né? Até mesmo o fato de você, por exemplo, comprar um CD de música, de áudio, e você é, ripar, como a gente chamava na minha época, nos anos 90, ripar para o computador, né, o DVD, ou enfim, e tirar essa cópia e emprestar alguém essa cópia, é problema judicial, né? É, é questão de, de direitos autorais. Então. Perguntar se o aluno ele tem conhecimento sobre isso. Depois tem um texto que a gente vai trabalhar o copyright, que são os direitos autorais mesmo. Né? E depois trabalhar o domínio público. Lembrando o seguinte, domínio público, o texto fala que tem obras que já caíram do domínio público, mas domínio público é relativo a cada país. Né? Tem países que são 70 anos após a morte do, do autor. Por exemplo, vamos supor, Deus me guarda, né? vamos supor que agora em 2020 eu morri. A partir de 2023, contando 70 anos, esse trabalho entra em domínio público. Tá? Então, pode ser utilizado, pode ser impresso, pode ser distribuído à vontade. Então, olha só que é, a gente vai trabalhar com domínio público, não somente com a lei, mas tem um site, que eu não sei se vocês conhecem, chamado dominiopublico.gov.br, do governo. E lá, lá existem obras de Machado Assis, obras nossas, produzidas por brasileiros, de domínio público. Né? E outros, também de outros estrangeiros, mas principalmente de brasileiros, que estão em domínio público e pouca gente se utiliza desse site. Pouca gente conhece esse site, que tem obras, tem um arsenal, um acervo, assim, sabe, diverso, um arsenal de informações, né, é, para você pesquisar com seus alunos de forma gratuita. Por que eu quero fomentar isso? Eu quero fomentar isso porque é o seguinte... Quando a obra cai em domínio público, não é que eu possa fazer o que eu queira. Ah, eu... não. Né? Lembre-se que o autor, segundo a lei, eu tenho outro texto que fala sobre isso, ainda tem a é, questão dos direitos morais né, em relação à obra. Então, não posso, por exemplo, pegar uma obra de Monteiro Lobato né, e trabalhar a obra de Monteiro Lobato utilizando é, de alguns personagens, né, de uma forma deturpada, de uma forma errônea, né? Uh, utilizando os personagens a uh, para fins indevidos, né, que quebrem a moral, né, que ofendem a moral do autor, mesmo ele falecido, ou da família dele, ou de quem tem, de quem detém os direitos, né, que, por questão de posse de herança, detém os direitos dele. Então isso é muito grave, né, porque está em domínio público, que eu posso fazer tudo não, né. É a mesma coisa do Creative Commons, que essa nossa obra, né, essa obra que eu criei, né, é, minha, orientada para o professor doutor Pablo Boaventura, né, ela está em domínio público. Então, assim, não é pegar e fazer o que eu quero. Você pode pegar a obra, copiar quantas vezes quiser, distribuir, contanto que se você for fazer qualquer é, é, modificação, você atribua os créditos à minha pessoa. Então, eu, isso é exigido logo no início da obra, então observe isso. Então, os direitos autorais é bastante importante para eles terem essa ideia, né, que nem tudo é listo. É... Outro ponto que eu fomentei muito durante as aulas, com os meus alunos durante o curso, foram em relação, foi em relação, desculpa, foi em relação à questão dos livros. Né? Ah, professor, mas será que se eu tirar a Xerox de um capítulo, um capítulo do livro, eu estou cometendo um crime? É até que ponto você está tirando essa Xerox? É para obter vantagem lucrativa ou para estudar? Ah, professor, eu tirei a Xerox do livro inteiro. Aí, peraí, a coisa já muda. Se é um capítulo de um livro para estudar, para desenvolver uma pesquisa, tudo bem. Mas se for um, um livro inteiro, que é a famosa xerox, né? xeroxar o livro inteiro, fotocopiar o livro inteiro, né? é complicado porque isso já infringe os direitos autorais. Mas, professor, tem disponível online gratuitamente. Então, pronto, se tem disponível online gratuitamente, você vai ver se está em uma base né? que permita essa, essa disponibilização, porque tem gente na internet, e faz o quê? É, escaneia o livro todinho, transforma o livro em, em um PDF, com várias imagens escaneadas e joga na internet. Isso é crime, porque a pessoa escaneou sem o direito do autor e você pegou a obra sem o direito do autor através de outra pessoa que já escaneou. Então, é crime. Então, fomente com os alunos. Agora, se estiver no formato, por exemplo, ah, está no formato PDF, ou no formato EPUB de um livro digital, mas está lá no site da Amazon e está de graça. E eu baixei, botei meu login sem e comprei, entre aspas, né? Comprei a R$ zero zero centavos e baixei. Tudo bem. Ah, mas tem no Google Books o Google Books me deu um, um voucher de desconto e eu comprei de graça. Não tem problema. Contanto que você tenha. Também eu não vou sair é, pegando imagens, pegando texto e copiando só porque eu comprei. Ah, eu comprei esse livro aqui, eu vou sair copiando as imagens. Não, não pode, tá? Tem que deixar isso bem claro para o aluno. E explicar, né, que é o, o, o intuito maior, que pegar a informação alheia e se apossar e dizer que é sua é crime. Por que eu estou frisando isso? Porque aconteceu comigo um artigo científico de uma pós-graduação que eu publiquei na revista da abep do Com, Associação Brasileira de Profissionais de Comunicação Eu publiquei esse artigo. E aí teve um aluno de uma faculdade que até hoje não descobri, não descobri que eu fui aluno, mas eu denunciei a base de dados que estava essa informação, ele copiou meu artigo e botou o nome dele, simplesmente, como o TCC dele, de pós-graduação. Então eu fiquei assim, horrorizado, né? e é uma realidade que ocorre muito no Brasil. né? Empresas também que vendem, ah, eu vendo serviço e tal, ou seja, você terceiriza o conhecimento também, isso é uma problemática muito grande, não deixe com que seus alunos façam isso. E ocorre muito isso na escola, viu? Né? para finalizar o, o bate-papo, né? ocorre isso muito na escola, de, ah, o aluno sabe desenvolver um trabalho de português, né? então ele desenvolve para mim e eu copio, e eu ganho a pontuação. Né? Quantas vezes você não já viu seus alunos copiando? Isso é uma problemática, não permita, não deixe, não ache que isso, ah, é porque ele está corrido, eu vou tirar uns um pontos dele, não. Anula o trabalho, né? zero o trabalho, manda ele refazer se você não quiser zerar, manda refazer, dá mais uma chance, mas sempre sendo duro e incisivo. Olha, você fez esterrado esse ato. Se você fizer de novo, eu vou zerar. E não faça isso mais nunca, porque copiar é plágio. É uma tendência que o aluno vem na educação básica e leva isso para a academia, no caso, para o ensino superior, para o curso técnico, enfim. Tá? Então, não deixe o aluno desenvolver isso. Uh, esse curso de letramento informacional, um dos pontos é esse, né? para que o, o aluno ele não venha desenvolver esse comportamento, né, de plagiar. Ah, mas o aluno citou, o autor esqueceu de referenciar. Aí tudo bem, deu um... tá errado, tá errado, não vamos passar a mão na cabeça, tá errado. Mas aí tudo bem que ele referenciou, ele usou autocrítica, aí você fala, fulano, olha, cuidado, você esqueceu de fazer a referência aqui, você citou o autor, mas não botou nas referências. Cuidado, tenha muito cuidado de desenvolver. Mas se ele começar a usar para dizer que foi ele que desenvolveu, aí é realmente uma problemática. Em muitos alunos, a gente que é professor, a gente que é bibliotecário, a gente que é educador, a gente sabe, muitos alunos usam e abusam da internet, somente do Google. né ah, Vou buscar sobre é, neoclassicismo, pra lá, pra lá. neoclassicismo no site historiadasartes.com.br, que é um site muito bom, né feito por duas autoras formadas, doutoras na área, e aí pega a informação lá, bota no slide, eu fico só aqui na hora da aula, assistindo. Depois que eles acabam explicar eu, puxou ele que site? Ah, professor, do tal site, eu agora me explica o assunto sem olhar para o slide, e nem para a colinha de mão. Ah, ah. Por que não estudaram, pessoal? Eles copiaram. Então, não se tem conhecimento. É por isso que o aluno sai da escola e fala, ah, eu saí da escola e não aprendi nada. Ele não aprendeu, é porque não teve alguém que fizesse essa mediação dizendo que isso era errado. Então, com esse livro, com esse material didático, a gente tem agora subsídio para dizer peraí, isso não é pesquisa, peraí, isso não é a forma de estudar, tá certo? Então fomente isso -se com seus alunos, isso vai fazer muito bem para eles e para você e para a sua escola também, tá certo? Meu muito obrigado, eu espero vocês no tema 26, isso mesmo, tema 26 para falar com, é, sobre mais licenças como a Creative Commons. Até mais, tchau, tchau.